os pleonasmos da vida, né, Vitinho? É isso aí. Vamos, vamos subir para cima, vamos descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, né? Esses mais comuns, é. né? A gente já percebe é. quando fala e as pessoas <risos> acabam corrigindo umas às outras. É. Porém, tem algumas que às vezes passam sutilmente e as pessoas acabam não percebendo que é. tem ali a redundância, né? Tem o uso de duas ou mais palavras para dizer a mesma coisa. É isso aí. Desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, então, vamos ver, vamos lá. A primeira aqui, nós já falamos na aula sobre concordância e vamos repetir aqui para reforçar, hein? A grande maioria. A grande maioria as pessoas acabam utilizando, né? Gente, vamos pensar. Se é maioria, não tem como. Não precisa colocar o grande, né? Certo? Então, <risos> a maioria de, a maioria das, a maioria dos, dependendo da situação. Beleza? Então, nada de a grande maioria. É isso aí. É, ganhar grátis, né? Vou colocar aqui o ganhar grátis. Se você já está ganhando, é, já entende se, né? Já se entende que você está não vai precisar pagar nada por isso, né? Eu tava até brincando aqui com o Thiago aqui. É... A gente, a gente até costuma falar muito, usar muito grátis atualmente como de grátis, né? Brincando e tal. Eu até falei pro, pra ele aqui que ele falou que não é do tempo dele. Não, é sim, é. Eu não assistia, eu fazia <risos> faculdade na época. <risos> do Cacete e Planeta. Cacete e Planeta. E quem lembra que eles, eles brincavam e falavam, ah, você ganha inteiramente de grátis, né? E aí acabou pegando, pegando, pegando. E aí hoje em dia você nem usa mais também a, a expressão que era falada antigamente, que era a entrada franca, por exemplo, né? As pessoas até já a entrada é grátis. Ou então alguns até anunciam a entrada é inteiramente de grátis, né? É, já? Isso aí. E, talvez também seja em função do de graça, né? Também sim, relação, sim, sim, é. Hum. De gratuito. É, gratuito. Okay? É Como pode pensar na palavra é gratuito e não gratuito. É, ok. aí. Porque não tem acento. Vamos lá, próximo. Outro erro bastante comum que as pessoas cometem é em relação a tempo com o verbo haver. O verbo haver já indica passado. Portanto, a expressão atrás, não há necessidade de estar junto aqui, certo? Então, ou você usa há dois anos, há três anos, há dois meses, enfim, o tempo determinado, ou você usa dois anos atrás, três anos atrás, enfim. Mas os dois juntos não combinam, não dá certo, então evita, ok? Usa um ou outro. É isso aí. Panorama geral. Se você já está falando que é panorama, já dá ideia de uma coisa... Geral, né? É, <risos> Bem completa. Então não precisa você falar esse panorama geral, tá? Lembra da, da, da foto panorâmica, né? Isso, isso. Panorâmica, pega tudo. Você já tem uma visão geral, né? Então não precisa falar panorama geral, ok? Pequenos detalhes. Se a gente pensa em detalhes, é óbvio que eles são pequenos. Então, os detalhes, ok? <risos> Nada de reduzir é. o que já é pequeno. Outro também que a galera fala muito, né? Você tem que encarar de frente os seus problemas. É lógico, né? Você não pode encarar os seus problemas de lado, de costas, né? Então, realmente, para encarar, tem que ser de frente. Até então, tem, tem um stand-up, nós na Fita, você já assistiu, que ele brinca com esse encarar de frente, ele fala que se fosse de trás, seria embunda. <risos> não rola é? também, né, gente? Então, encarar é óbvio que é de frente. É de frente, assim. Beleza? Baseado em fatos reais, se são fatos... Isso aí, são reais. Nada de usar os reais aqui, ok? Então, baseado em fatos. Já passa que é real, Isso ok? Aí. Não existem fatos é, irreais, fatos mentirosos, fatos falsos. É. São fatos, são verdadeiros, são reais. <risos> então, fatos. Se não for fato, é ficção, é, ok? verdade, verdade. Elo de ligação. É... Essa palavra aqui, elo, pessoal, já está entendida nela, que é para ligar, tá? Então não precisa você falar que é um elo de ligação. E o contexto dessa própria palavra aqui já diz que é para ligar, tá? Beleza? Na nossa página, lá no Facebook no Instagram também, nós vamos fazer uma arte legal com esses daqui e mais alguns Isso. que as pessoas acabam não percebendo. Então fiquem atentos, clica lá, compartilha, é, manda para todos os seus amigos e, e já sabe, né? se inscreve aqui, sininho, sininho, um sininho não se esqueça disso, curte, compartilha, deixa recadinho para nós, ah, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Gustavo Guedes, o cara que tá legendando os nossos vídeos, o cara é sensacional, o cara manja muito dessa parte de informática, dessa coisa de, de, de visual, né, de arte uhum. visual, ele é sensacional, então, Guedes, um... Forte abraço e muito obrigado, cara. Valeu, valeu Guedes. Ah, outra coisa também, cara. Galera, pô, os caras cobraram aí, os alunos lá do Direta, porque você mandou um abraço para os seus alunos, aí, pô, oh, manda um abraço para a gente também e tal. Então, a galera lá do Direta, que tá fazendo, se preparando aí para fazer concurso aí para a PM, né, oficial e saudável, um abraço para a galera aí, valeu? É isso aí, né? Até a próxima. <risos> Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. É